Deixa eu jogar? Ó, minha princesa. agora o papai tá jogando, hein? Opa, alguém jogou bomba ali que apareceu ali. Ah, ó. Ixi. Alguém caiu aqui. Olha, para aqui. Ó, oh, o que eu tava falando da habilidade, ó. Oh, caiu isso aqui médico. Ó, oh, o meu HP tá 35%. Então eu vou passar por cima, ó. Oh. Pronto, ficou 100% meu... Meu HP oh, e ó. Acaba de cair no meu. Hum? Deixa eu jogar Minha princesa, agora o papai tá jogando, viu? Que é que? Esse cara é de novo aqui, tá? Oi? Ah, é o Coringa é... Minha filha, agora o papai tá jogando, tá? Uma chave, papai conversa Tem que ser daqui a pouco Pra poder me ligar Vai lá, vai Deceito para bem poder jogar aqui de link.